Quero novas lembranças de tudo que passou. Bom, tudo que eu quero mistura, né? Ela é uma mistura mesmo, bem doida. Ela mistura o funk, não essa coisa que nós temos no Brasil uma mistura aquele funk dos anos 60, 70, americano, com o jazz e, claro, com uma característica mais da nossa música mesmo. Então, ela é essa mistura dessas três coisas, do funk americano, do jazz e da música brasileira. Ela vem falar, na realidade, essa música, das coisas que a gente quer, porque querer não custa nada. Então, tanta coisa que a gente quer e tantas outras que a gente não quer, né? Mas eu acho que todo mundo quer um dia depois do outro, tanta gente quer paz depois de tanta guerra, tanta gente que briga por nada E principalmente que as pessoas se enxerguem como gente, né? independente de, de qualquer ideologia política, cultural, qualquer outro fator então ela vem falar disso, de, de, de gente que espera, que tem esperança, né? Porque querer não adianta, você tem que querer e ter esperança de que um dia, se ela consiga, de que um dia a humanidade vai ter civilidade suficiente para saber se tratar, se respeitar, aceitar ao outro, mas infelizmente não é um caminho fácil esse se trilhar. Então muitas vezes fica só no, no que quero, no que se espera. Mas ela tem uma coisa, apesar da letra puxar para isso, né? essa parte da esperança no amanhã, na esperança no respeito, na esperança no futuro. Ela tem um ritmo mais animado, de falar que se espera mesmo coisas melhores, mas sem rancor, sem, sem amargor. Então é, essa é para mim, é uma música que entrou no disco de última hora, também, ela era uma das que estavam lá para escolha e de última hora eu decidi que ela seria a décima primeira. Aliás, é o terceiro disco consecutivo que sai com 11 músicas. E muito provavelmente os próximos também sairão com 11, porque 11 é um número confortável de se trabalhar. Não fica nem puxado demais, pra... cansativo demais para o artista, e nem curto demais para o público. Então ela entra para fechar o disco, falando das coisas que se espera, das coisas que podem vir a ser verdade, que dependem de nós, que se a gente ficar parado esperando cair do céu, não vai cair do céu, não cai do céu que a gente tem que mudar primeiro e não dá também para mudar o mundo, não dá. Mas a gente pode mudar o nosso meio, o meio das pessoas que a gente convive. A gente pode tentar ajudar quem está próximo. Talvez se cada um ajudar quem está próximo, aí sim dê é para mudar o mundo. É, mas é preciso todos, não adianta um também. Então cada um faz a sua parte do melhor que puder, porque mundo é isso aí mesmo. Mudar a gente não vai, mas dá para melhorar. Né? E a melhora começa assim mesmo. Né? no nosso meio, para quem está perto, da forma que dá para ajudar e com esperança, e com esperança de que a gente chegue lá aos poucos. Acho que não há um disco que seja melhor. Né? Não é que eu ache que esse é melhor do que os outros. Ele é um disco mais maduro. Né? 25 anos nas costas, hoje eu já vejo o mundo de uma forma menos pueril do que há 10 atrás. Você aprende que você pode ter que fazer o melhor naquele momento. E hoje, ele é o meu melhor. Assim como em janeiro, o especial era o meu melhor. Assim como em 2013, o alvedril era o meu melhor. Então eu faço o meu melhor naquele momento. Eu acho que todos eles são bons. São todos crias pelas quais eu tenho pleno carinho. Mas, muito provavelmente, o próximo eu vou tentar e vou me cobrar. Vou me exigir uma qualidade... Melhor do que a deste e assim sucessivamente É essa história Eterna da, da arte O artista está sempre em busca mesmo de perfeição Como perfeição não existe A gente tenta chegar o mais próximo que der dela. E eu acho que esse disco está Para mim nesse momento Perfeito Porque é nada é perfeito Mas É o um que eu consigo de melhor Hoje né? Para esse disco, nesse momento com esse meu grau de maturidade, com esse meu grau de entendimento e de percepção da música e da minha música. É isso, não que um seja melhor do que o outro. Todos são bons, mas cada um no seu momento, no seu contexto. Olha, eu acho que depois de dois discos, agora pensar num terceiro eu acho que não, não é o momento. É o momento de focar neste disco, no que ele tem a oferecer, né... E aí as, conforme as oportunidades aparecem A ideia de fazer um disco Comigo pelo menos nunca é muito planejada É no é estupim um E é assim que funciona E funciona, tem funcionado Então eu vou deixar ser assim também, próximo No um estupim, sei lá, qualquer dia desses Acordo com vontade de fazer um disco Faço mais um <risos> Quero soprar a me...